Bom dia, todos os anos, na quarta quinta-feira de abril, comemora-se o Dia Internacional das Raparigas na TIC. Esta iniciativa da International Telecommunication Union é um esforço global para aumentar a consciencialização sobre o empoderamento e encorajamento de raparigas e mulheres jovens a considerar estudos e carreiras em TIC. O técnico no Tacos Parque junta-se a esta iniciativa, apresentando no dia de hoje diversas atividades e conteúdos relacionados com a temática da igualdade de género, como sejam a soldadura, torre de esparguete, robótica social, arte e tecnologia. O painel de abertura, estratégia para raparigas nas áreas da STEM, conta com a presença da professora Helena Galhardas, vice-presidente para o campus do Tacos Parque, que irá apresentar o projeto Gers Team, da professora Ana Moura Santos, membro da Comissão de Gestão do Campos do Tacos para o Apoio ao Estudante, pois Jornada da Heroína Aprendiz, e da doutora Joana Lobantunes, coordenadora da área de Comunicação, Imagem e Marketing do Técnico Como, como e raparigas para a ciência. Passo então a palavra à professora Helena Galhares. Bom dia. Uh, sejam bem-vindos ao técnico, em particular ao Campus de Portanto, esta é minha uh, apresentação pretende, como uh, foi dito, apresentar uh, ou uh, introduzir a iniciativa Girls' Stem uh, e aproveitarmos este dia de hoje para uh, lançar e divulgar esta iniciativa que decorrerá aqui nas instalações do Campus de Portanto, uh, começaria por me apresentar, portanto, além de ser vice-presidente do Técnico Pontagos Parque, sou professora do Técnico no Departamento de Engenharia Informática e investigadora no INESC-ID. O INESC-ID é um dos centros de investigação da esfera do Técnico. STEP, para quem não sabe, quer dizer Sciences, Technology, Engineering and Mathematics. E, uh, Talvez toda a gente, as pessoas, a maior parte das pessoas, saiba uh, ou não. Portanto, existe, de facto, um desequilíbrio na participação das mulheres nestas áreas. A Unesco e a ONU estão conscientes deste desequilíbrio. E, em particular, nos últimos 15 anos, a Unesco comprometeu-se a garantir a igualdade de género através de várias iniciativas, em particular... Uh, esta que está aqui representada uh, por este screenshot, que corresponde a uma página web da Unesco. Uh, temos também as Nações Unidas, através da iniciativa Ring the Bell for Gender Equality, e cá embaixo existem várias subiniciativas dentro deste chapéu que tem este nome. Uh, em Portugal, um, de acordo com a fonte que está ali escrita em letras pequeninas, portanto, cerca de 38% das mulheres participam nas áreas STEM, são pessoas licenciadas. E, em particular, no técnico, em números de 2019, nos dois CAPI, portanto, Lameda e Tacos Park, o que acontece, como vocês podem ver, pela barra, pelas duas barras azuis, significa que a maioria... Dos nossos uh, estudantes são de facto do sexo uh, masculino. Ora, o objetivo desta iniciativa uh, do técnico que lançamos hoje, Girl STEM, o grande objetivo é promover a igualdade e diversidade nas áreas de STEM, um, capacitando e dando ferramentas às raparigas para prosseguirem os seus estudos nesta área. Em concreto, temos várias atividades que estão elencadas ali, que vão desde a eletrónica, a robótica, a inteligência artificial, soldadura, smart city e também eventos relacionados com datas cooperativas ligadas às raparigas. Portanto, a mensagem aqui é que, de facto, as áreas de STEM são também um lugar para as raparigas e... Em particular, aqui no Tags Parque, temos uma equipa preparada, que está ali uh, ilustrada, ainda mascarada, portanto, está ali ilustrada naquela uh, fotografia, que é uma equipa preparada para receber as raparigas, em particular, as do terceiro ciclo, as do secundário, e todas as raparigas, e já agora também todos os rapazes, que queiram seguir os seus estudos nestas áreas. Muito obrigada, até sempre. Assim. Chamo agora a professora Ana Moura Santos. Olá, bom dia. Uh, o meu tema aqui é a jornada da Iruína Aprendiz e eu sou a Ana. Uh, tenho aqui uma fotografia com a autorização do meu irmão uh, para vos apresentar enquanto, digamos, talvez tinha 5, 6 anos. Portanto, as minhas características Aquilo que eu me lembro e aquilo que as pessoas à minha volta me recordam é que eu era bastante protetora do meu irmão. O meu irmão era um ano mais ou um menos que eu. Uh, era bastante trabalhadora, tinha boas notas. E era teimosa, pronto. Não se pode ter só... Às vezes a teimosia também que se pode traduzir por tipo, persistência, certo? Pronto, os meus gostos iam desde a pintura, o ballet, Uh, matemática, tinha boas notas de matemática, e adorava jogar ao árbitro. Portanto, uh, a única diferença entre mim e o meu irmão, além de uma idade, era que uh, nós fazíamos porque ele recebia os legos e eu recebia as bonecas, mas tínhamos uh, bastantes compromissos, portanto, jogávamos metade do tempo os legos, metade do tempo os legos. Entretanto, não sei como, houve uma altura em que na escola e em casa, ele passou a ser considerado um gênio e eu passei a ser considerada a rapariga trabalhadora. Isto tem algumas vantagens uh, e desvantagens, certo? Portanto, uh, a grande vantagem foi que habitei-me a trabalhar e achar que isso podia levar ao nível dos gênios e a segunda vantagem foi que nunca me senti particularmente intimidado com as pessoas que eram gênios e então, quando no meu país houve a oportunidade, abriu o país e deixou de ser pequenino, cinzente, etc. Eu fui estudar para a Universidade Estatal de Moscou, uh, que tinha realmente um, um prestígio enorme. Portanto, eu trouxe ali uma galeria de físicos, não foi só físicos. Portanto, aqueles são os prémios nobres que saíram de pessoas que foram formadas na Universidade Estatal de Moscou. Cinco deles são física, depois temos dois prémios nobres da literatura, que na altura já não viviam na União Soviética, ou se viviam, viviam mal na União Soviética, e depois temos o Prémio Nobel da Paz, que é o Karváčov, que também foi da minha universidade. Mas pronto. Daquelas pessoas, cinco eram da CISA. E portanto eu vivi, no meio de, mais uma vez, gênios e raparigas trabalhadoras? Portanto, eu, no meu quarto só tinha raparigas trabalhadoras. Um, podemos dizer, talvez, que a situação era particular, mas eu acho que não era particular. Claro, mais tarde eu via a verificar que uh, aquilo não era só uh, uma consequência da Segunda Guerra Mundial e de as, as mulheres terem sido mais, uh, enfim, uh, levadas a ter mais filhos e a expressar um bocado a carreira versus uh, a sua vida pessoal. Mas, de facto, o que acontece é que o fenómeno não era só da União Soviética, uh, o fenómeno é... Por todo lado, Inglaterra, América, Estados Unidos, Europa e, infelizmente, mesmo no, na, digamos, nos países norte ricos, é? Estados Unidos, Canadá, Europa, os números não têm vindo a aumentar. Eu trouxe aqui alguns números, os primeiros são do relatório do Brasil não é? e que foquei em alguns anos, portanto, só para falar de 2018-2019. E não é localmente, não é de um ano para o outro, é nos últimos 5 anos, 10 anos, 20 anos. Portanto, mesmo em 1980 havia uma porcentagem maior de mulheres e caparigas, tanto na academia como em empresas de TICs, e neste momento a porcentagem diminuiu em 20%. Portanto, os números, infelizmente, a diminuir. E pronto, então, e que será que isto acontece? Uh, se calhar porque uh, é difícil encontrar uh, figuras femininas com as quais nos identificamos e quando começamos a olhar à volta e falar um bocadinho de narrativas e ficção, não é? Porque a jornada tem tudo a ver com narrativas uh, Encontramos, por exemplo, o, o perfil desta Grácia Nasce Mendes, que nasceu em Lisboa Infelizmente, nasceu no sítio errado, à hora errada, que acontece, infelizmente, a muitas mulheres. E, portanto, teve que. Uh, estava numa família judaica, na altura em 1510, uh, ninguém podia ser judeu em Portugal, não é? Portanto, teve que passar a cristã Nova. De Crista Nova, casou-se com um cristão novo, ficou viúva aos 30 anos, herdou a, a fortuna, herdou a fortuna do marido e deixou, portanto, de vez em quando, há assim, uns homens extraordinários que valorizam as suas mulheres, deixou-lhe a fortuna a ela, e ela ficou exatamente viúva a negociar com o rei e com papas, que na altura precisavam de dinheiro para financiar os seus exércitos, e não tinham dinheiro, a ser divididos, e ela era, de facto, foi uma pessoa que se dedicou aos negócios, recebeu a fortuna do cunhado, que também confiou nela e nos seus skills de negociadora, e ao mesmo tempo fazia negócios e que financiou obras, digamos, literárias, que na altura eram as Bíblias, não é? é uma Bíblia conhecida, que é a Bíblia de Carrara, que está em, em português. Uh, e, além disso, era diplomata, quando não conseguia falar diretamente com os reis, chamava o sobrinho, porque os reis e os papas não falavam com mulheres na altura. Portanto, uh, muitas vezes as histórias não se sabem, portanto, a invisibilidade das mulheres vem, porque não há mulheres para contar a história. Portanto, eu trouxe aqui esse litro da é meu da literatura 2015, que por exemplo, agora vou ligar um bocadinho isto ao cinema, não é? Porque muitas das narrativas atuais uh, passam para o cinema, às vezes com 70% de veracidade, mas nos livros uh, a, a verdade está lá e depois o cinema ficciona um bocadinho, portanto não sei se conhecem a série de Chernobyl, houve uma, fi uma figura ficcionada que foi a cientista de uh, energia atómica, mas ela representa uma uma comunidade de mulheres uh, especialistas em física nuclear e atómica que ajudaram a perceber o que é que se poderia fazer depois daquele desastre. Enquanto que muitos homens estavam, pelo menos, esconder, uh, a fazer de conta que nada tinha acontecido. E uh, ela, entre outras uh, obras literárias, escreveu um livro que é de Chernobyl e que foi entrevistar pessoalmente, portanto ela faz uma mescla entre romance e Jornalismo, e por isso recebeu se o seu prémio Nobel. Uh, mas é, não é a única figura feminina não é, com a qual nós nos podemos identificar. Quando eu digo nós, nós na, aliás estamos na ciência, ou estamos na engenharia, ou estamos na matemática. Algumas delas têm histórias mais conhecidas, como é o caso da Aidan Wolves, simplesmente porque nasceu, enfim, talvez na hora errada, mas no sítio certo. Portanto, ela, além de ser filha de Lord Byron, era a Marquesa de Lovelace, portanto era, era, era difícil ignorar uma personalidade como ela, e foi a primeira mulher que uh, publicou, inclusive, um código, é? um programa para uh, uma máquina alta, que era mecânica, mas era que havia, foi de, os dos antepassados dos computadores. Depois trouxe ali a Christine Darden, que não apareceu no filme Hidden Figures, porque era da geração mais nova. Mas até eu o único filme que teve algum impacto, do Zidane Figgins, foi baseado numa obra literária, num livro, que tinha as entrevistas com as três heroínas que aparecem no filme, uh, e portanto também mais uma vez uma mulher escritora que foi buscar a, a memória né, apagada das mulheres computadoras. Aliás, as, as mulheres eram computadoras, deixavam de ser computadoras uh, para ficarem enfimcíveis. Difícil de ignorar uma figura histórica como é a Hipática, não é? Porque teve uma morte tão, tão mal e tão horrorosa que, desde, digamos assim, pelo menos o Renascimento, de onde está a história dela. Também existe um filme, que é o Ágora, onde eu estou a, a, a referir filmes, porque são referências mediáticas e boas para a ver, por exemplo, ir ver. E mais recentemente temos a Joy, o Olá, o Women, que uh, é, não tenho filme sobre ela, mas que tem uma exposição. Tem uma posição bastante forte nos TED Talks e, portanto, se quiserem assistir, ela uh, é uma figura feminina atual que está a fazer o seu doutoramento no do MIT sobre uh, reconhecimento de imagem. Uh, trouxe aqui algumas uh, frases delas com as quais eu me identifico é bastante, eu não vou estar a ler todas, não é? portanto eu, eu acho que fosse amar só, talvez, a, a frase da Itácia que ficou através dos tempos: não é? Que é melhor, de facto, que uma pessoa pensar errado do que demitir-se de pensar. Portanto, é uma, uma frase com a qual eu me identifico bastante. E uh, uma frase também engraçada da Cristina que disse que quando tentou começar a divulgar o seu conhecimento pelas escolas, é? que ela trabalhava na NASA, uh, não foi muito bem vista e antes, pelo contrário, o, o orientador dela disse que é melhor não continuar a fazer disseminação porque isso não, não contribui para o, teu, para o teu currículo. Pronto, e aqui particularmente agora falando da jornada que uh, é, uma, aqui, digamos, é um, uma jornada motivadora para raparigas uh, seguirem estudos até podem ser um bocadinho mais uh, específicos e concretos como aprendizagem automática, inteligência artificial, Uh, uh, neste momento a jornada está a uh, fazer a motivação, é o um caminho motivador para um curso online que é um curso sobre aprendi aprendizagem automática, matemática e ética porque os conceitos estão sempre todos, todos ligados e uh, neste curso, como podem ver, neste momento as barras azuis representam as raparigas inscritas no curso e com as idades, portanto a maior parte delas são as raparigas bastante jovens, de 15, 16, 18, e... enfim, as papas maiores são uh, exatamente dessa faixa etária e do género feminino, portanto, os papazes estão ámaras. Um, uma das frases que quase eu se consigo ler é dizer que uh, eu escrevi me aqui, uma rapariga de 15 anos, já agora não está a liga brasileira, dizendo que uh, gosta de tecnologia e sente-se agradecida por haver conteúdos mais uh, a pensar em, em raparigas e em mulheres nesta uh, ordem, tipos, digamos assim. Pronto, do lado direito, temos um bocadinho o que é a jornada em si, a jornada é, uh, digamos, é uma aplicação que pode ser usada tanto em curso online como em outros contextos educacionais não é? e que tenta motivar uh, as raparigas na sua jornada de aprendizagem, uh, de, enfim, matérias, que são matemática, física, engenharia, neste caso é aprendizagem automática, inteligência artificial. Uh, e, uh, uh, e, portanto, eu agora trago aqui. Há ah, imensas ah, frases inspiradoras que conheço, não é? E eu trago aqui uma frase de uma concursista americana, com a qual eu até. Ou seja, é uma mulher política, uma mulher da política e que eu acho que nestes tempos em que há invasões e há muitas guerras aí com eles o mundo todo, eu acho que isto é uma perspectiva feminina sobre o que é que são os conflitos, é? Os conflitos pessoais, os nossos pessoais e os conflitos, digamos, que andam a arrebentar por esse mundo fora. De facto, eu acho que o que é importante, uh, portanto, nós podemos ser altos, ou seja, estar, we can stand tall without standing on, on the others, não é? And we can be victors without having victims. Então, so, não é preciso ir para uma guerra para conseguir vencer a nossa causa. E uh, eu acho que estou, portanto, a terminar, convidando-vos a ficarem por aqui, ou a uh, ter ali uma exposição uh, maravilhosa com figuras uh, femininas impactantes que revolucionaram as suas áreas. Não só na área de, de tics, mas também na, na, em arte. E eu acho que está é tudo relacionado. Eu, pelo menos, não consigo ter a minha vida. Eu fui, acabei por me parar à, à física matemática, mas danço. E que era, de facto, aquilo que eu me sentia mais vocacionada para fazer naquela fotografia. Mas pronto, o mundo levou para o outro lado. E eu uh, acho que convivo bem com isso. E portanto, fiquem por aí e divirtam-se. E obrigada. Chamo agora a Dra. Joana Loba Tunes com a apresentação Como Atriar Raparigas para a Ciência. Uh, bom dia. Muito obrigada pelo convite para estar aqui. Uh, este, este, este título desta apresentação um, uh, corre risco de ser um bocadinho de publicidade enganosa. Aquilo que nós vamos ter, tentamos, é como tentamos atrair raparigas para a ciência. O futuro dirá se somos bem-sucedidos ou não a fazê-lo. A primeira coisa que eu, que eu gostava de dizer era que nós, nós, nós só conseguimos sonhar aquilo que conhecemos. É muito difícil sonhar vir a ser coisas uh, que, não, que não sabemos o que são. E, portanto, para isso é absolutamente fundamental dar imaginário e dar perspectivas e abrir o rio horizontes e rasgar horizontes. Isto era suposto ser aqui o no no nosso slide com isto. Oh, exato. Sonhamos a conhecer, porque cá está aí um, E, portanto, é absolutamente fundamental nós podemos sonhar até mais ou menos 1965 há uma experiência que é muito interessante que permite termos uma que nos dá uma ideia um pouco subjetiva mas é uma aproximação em que pedimos a crianças para desenharem cientistas tentando eliminar os artigos femininos ou masculinos da questão. Isto em inglês funciona bastante bem em português temos que fazer algumas gigajogas. Que é outra das questões importantes que é a linguagem que usamos que importa. A linguagem que usamos molda o nosso pensamento, molda as nossas atitudes e molda até as nossas escolhas. Então, dizia eu que esta experiência é uma abordagem muito interessante porque nos permite tirar a temperatura. de pedir a crianças para desenharem cientistas, não estamos a introduzir artigos e vemos o que sai. E, e existem inúmeros estudos sobre pedir a crianças, ir às escolas e pedir a crianças para desenharem cientistas. E tem havido muita investigação científica sobre esta matéria, que nos deu imensa matéria para estudarmos. Desde 1965 até à data, a constância destes estudos em escolas em todo o mundo temos permitido estudar a questão. E aquilo que acontecia era, até 1965, aquilo que aparecia... pode explicar com o desenho, por favor. Aquilo que acontecia era que mais de 90% de todas as raparigas e todos os rapazes desenhavam desenhos semelhantes a este. Quando se para desenharem cientistas, desenhavam homens, brancos, meia-idade, em ambiente laboratorial. A partir de 1965, o que aconteceu é como esta experiência continua a ser feita em vários ambientes e em todo o mundo. E aquilo que aconteceu foi conseguirmos ir medir. E então, se eu que há uns anos, que nos permitiu ir medir, ao longo dos anos, através de cinco décadas, o que é que aconteceu ao longo dos anos. E aquilo que aconteceu foi, de 1965 até agora, começaram-se a desenhar mais mulheres. Mas com alguns, algumas questões. Apenas crianças até aos 8 anos começaram a desenhar mais mulheres. Apenas crianças do sexo feminino começaram a desenhar mais mulheres. Apenas as raparigas deixaram de desenhar 90 e tal por cento de homens para desenharem apenas 60, 50 e tal por cento de homens. Os rapazes persistiam em continuar a desenhar homens. Portanto, isto indica-nos algumas coisas. Primeiro, a necessidade de criar empatia. Os rapazes identificam-se mais com outros homens, as raparigas puderam começar -se a se identificar mais com outras mulheres. E porquê? Porque o que é que mudou de 1965 até a data? Aquilo que mudou é que começaram a haver, como a cara Moura Santos também já mencionou, começou a haver mais mulheres na ciência. Portanto, havia uma quantidade maior de mulheres que puder aparecer. Havia, por isso, apare começaram a aparecer mais mulheres a fazer atividades. Mostrando-se como cientistas, tanto em atividades diretamente com escolas, tanto em presenças mediáticas. Portanto, podemos ter uma maior representação feminina. E as raparigas puderam começar a sonhar de ser aquilo que viam. Nós não conseguimos sonhar aquilo que não conhecemos. E, portanto, as raparigas puderam começar a almejar ser outras coisas e representar outras coisas que não apenas rapazes. Mas outra coisa também que acontecia a partir dos oito anos. A, a, a, a ficção que aparece a partir dos oito anos é quando começa a aparecer uma maior representatividade também de homens, homens brancos, de meia idade, em ambiente laboratorial. E por isso é que as crianças, a partir dos oito anos, mudava também a sua representação daquilo que é um cientista. Se até aos oito anos, aquilo que nos aparecer é uma representação de cientistas em inúmeros ambientes, a fazer inúmeras coisas, a partir de uma certa altura, a ficção, os livros, os mídia, as séries, tudo isto que a Ana Moura Santos também referiu, é muito importante para moldar o nosso imaginário comum. E, portanto, é muito importante contribuirmos para... Já temos um aumento das mulheres na ciência. Atualmente, em Portugal, Portugal é o país com mais mulheres na ciência da OCDE, e, portanto, já temos uma representatividade das mulheres na ciência. Ainda falta termos representatividade em algumas áreas científicas, e, portanto, aquilo que nós andamos a trabalhar para atrair mais mulheres para a ciência, fazer do assunto mulheres da ciência um assunto de todos, é um assunto de mulheres e é um assunto de homens e portanto é importante estes dias que nós temos para lembrar que ainda falta representatividade mas lembrar também que a representatividade e a inclusão é assunto de mulheres e é assunto de homens e portanto as coisas que nós fazemos aqui no técnico vamos passar à frente porque portanto, eu já falou destas coisas todas ah, aquilo que aconteceu desde 1965, aquilo, a imagem anterior, é, é, o problema de não ser eu mudar favor, mas é este. Aquilo que aparece, começam a aparecer mais mulheres representadas. Isto, apesar de não parecer isto sou eu, vista por crianças de 6 anos, por onde eu tinha ido falar numa escola, e que, de repente, tanto raparigas como rapazes, todos desenharam, ah, a mim, em todos os contextos possíveis e mais alguns. Portanto, para eles, uma mulher na ciência, para além de ter um cabelo absolutamente magnífico, é alguém que pode ser o que ela quiser. Um rapaz desenhou-me a estudar rochas, que eu nunca na vida, e outra rapariga do lado esquerdo desenhou-me a fazer vacinas, que é outra coisa também que eu nunca fazer, nunca fiz na vida, mas no imaginário de uma criança de 6 anos poderia vir a fazer. E podia, se eu quisesse, na é verdade. E este é o recado que hoje aqui queremos passar. Então o que é que nós andamos a fazer no técnico? Bom, sabendo que andamos a mostrar diversidade e inclusão, sabendo que é tão crítico esta, esta representatividade antes dos 18 anos, uma coisa que andamos a fazer é explicar ciência para crianças de 5 anos, porque sabemos que nessa altura ainda estamos abertos a tudo. E algumas das pessoas, incluindo a professora Ana Moura Santos, aceitaram este desafio de explicar ciência a crianças de 5 anos. E claro que um nos efeitos colaterais que nós temos é que quando explicamos a crianças de 5 anos, estamos a explicar a pessoas de qualquer idade, que é um dos feedbacks que nós temos. A raparigas, a rapazes. A pessoas mais velhas, a pessoas mais novas, a pessoas com, com, com um background científico. Porque um dos problemas que nós sabemos que existem, da aproximação das pessoas, porque vamos perguntar, uh, e temos os dados do aerobarómetro que saiu do ano passado, um dos motivos pelos quais as pessoas não aderem à atividade de ciência é acharem que não sabem o suficiente. Portanto, se nós explicarmos como se elas tivessem 5 anos, conseguimos aproximá-las daquilo que é a ciência. E uma das coisas que nós fazemos, ainda voltando atrás, é: que nós não queremos só mostrar mulheres. Nós queremos mostrar mulheres e homens, porque a ciência tem de ser assunto de toda a gente. Mulheres, homens, sorridentes, acolhedores e que trazem e que querem de facto de, de trazer as pessoas para dentro da nossa ciência. Todos os tipos de ciência, mulheres e homens. Outra das coisas que nós fazemos é... Fazer dias abertos, em que convidamos as pessoas a virem aqui, ao campus do Tacos Parque, ao campus da Alameda, a todos os nossos campos onde nós temos pessoas no técnico. Queremos mostrar a nossa ciência e convidar todo o tipo de pessoas, desde os 5 anos, aos 85 anos, à idade que tenham, que venham experimentar a ciência connosco e que venham conhecer as pessoas e que percebam que ser cientista e ser engenheiro é mais do que ser um homem branco, de bata branca, num laboratório, a fazer experiências prontos para explodir o mundo. Outra das coisas que fazemos também, para além de convidarmos as pessoas a virem à nossa casa, é irmos onde as pessoas estão e participámos a feiras de ciência. Isto foi uma feira aqui em Moeiras, que este ano se repetirá onde estaremos de novo. Fazemos, para além dos dias abertos, fazer feiras de ciência, fazemos a noite dos investigadores, vamos onde nos convidar Portanto, por favor, convidem-nos a ir a sítios, temos todo o gosto em partilhar a nossa ciência e as nossas pessoas e a nossa engenharia com toda a gente. Mais coisas que fazemos é vamos às escolas captar uh, talentos e mostrar, e aqui a equipa, apesar do um técnico de facto haverem mais estudantes homens do que mulheres, temos a preocupação de quando vamos representar um estudante superior técnico levamos tantos homens quanto raparigas. E isto é muito importante. Porque nós só conseguimos sonhar aquilo que nós conhecemos. E, portanto, se nas escolas, se nas feiras, se nos dias abertos, nós mostrarmos que no técnico há mulheres e há homens que somos felizes a fazer ciência, tecnologia, engenharia e matemática, nós conseguimos mostrar que é aqui também o vosso lugar. As últimas coisas que fazemos são coisas que escolas serão convidadas a fazer aqui, também são convidadas a estar em Lisboa. Ainda hoje estaremos representados não apenas aqui no Campo de Tagos Parque, mas numa, numa iniciativa com a Comissão para a Igualdade de Género, que está a acontecer em Lisboa, são fazer estas atividades específicas para raparigas. Estas atividades específicas para raparigas, como o dia que hoje se celebra, são muito importantes para lembrar as raparigas que estas ciências também são para elas, mas nunca excluindo os rapazes. É muito importante e por isso tão importante os números da jornada da engenharia, que apesar desta jornada ter sido feita para mostrar-nos exemplos de representações femininas na ciência, os rapazes não estão excluídos e os rapazes não se auto excluíram. Ninguém é obrigado a escrever-se neste curso, mas é com enorme orgulho e enorme satisfação que verificamos que muitos dos nossos estudantes nesta jornada são também rapazes, porque a inclusão das raparigas na ciência é, de facto, assunto de todos e é por isso que o Instituto Superior Técnico se preocupa tanto com isso. Muito obrigada. Muito obrigada, damos por fim este painel e desejamos um excelente ICT day Obrigada.